Oi, pessoal, aqui é a Carol Della, fã do Literário e hoje eu vim falar sobre o que? Sobre as minhas leituras do mês de março. Agora eu recebi fazer de uma nova forma, e eu não vou falar os livros em ordem, mas eu vou eleger um como favorito. E no final do vídeo eu vou dizer qual é. Primeiro eu vou falar sobre os dois zines. A gente recebeu da Editora Tribu, Marcela Mulher Meliore, Brisa de Souza, Ilustre Lu, então é um zine super legal E ó, traços bem bonitos Conta a história da vida de Marcela Que muitas vezes não se encaixa naquilo que a gente conhece por padrão de beleza Mas ela não tá nem aí, né? Porque a pessoa tem que ser feliz e tem que se sentir bem do jeito que é, né? E isso que importa Sobrepeso também tem mais ou menos essa temática, mas é uma história é do próprio autor, que é o Aureliano Medeiros. Um traço também é super legal dele. E aí tem vários aurelianinhos. Aqui. E a temática é mais ou menos parecida. Ó. A gente adorou. Uma leitura super rápida, né? é fininho, zinho e tal. Tá. Muito legal. Esse livro já foi mostrado aqui, quarto, Conta a história de Jack. E.. Nasceu dentro de um quarto, digamos assim, porque a mãe dele foi raptada e ela é mantida em casa privado por privado um, pelo seu O um livro é narrado pelo próprio Jack, então é um livro muito bonito, tem uma... nossa, será é um personagem muito bonito, porque ele é muito inocente, ele é não conhecedor do mundo, né, do, assim, do nosso mundo, então é como se o quarto fosse o mundo dele e tudo que ele conhece O livro foi adaptado para o cinema, o Quarto do Jack, inclusive concorreu alguns Oscars. Assim, a leitura é muito boa. Talvez tenha um estra... eu, eu própria tenha estragado um pouco porque eu vi o filme primeiro, não aguentei e aí perdeu um pouco da minha experiência da leitura do livro. Mas é um livro muito, muito bonito de verdade. Eu acho sempre engraçado e sempre muito interessante ver livros que são narrados por crianças, né? Uma visão completamente diferente. E muito... Bonita. <risos> vale a pena. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas recomendo muito a leitura desse livro. De verdade. E depois vocês vejam o filme também. Foi. Eu achei uma boa adaptação também. Logo em seguida, e assim que eu recebi esse livro Eu tinha comprado ano passado, tava em São Paulo E aí assim que eu recebi eu já dei uma lida Porque eu fiquei apaixonada por esse filme Quem ainda não viu, por favor, veja De verdade Ele não é simplesmente uma história Novamente do Pequeno Príncipe Mas conta a história dessa menininha aqui Que conhece esse vizinho A vida dela é completamente metódica Pelo homem dela então, ela É meio paranoica E aí conhece esse senhorzinho que apresenta a história do Pequeno Príncipe L. Então a ligação da história dela com o Pequeno Príncipe é E é muito bonito Esse livro é bem curtinho Os textos ficam aqui embaixo E é justamente um resumo, digamos assim, do filme Tem algumas cenas também Mas assim, eu recomendo o filme porque é muito bonito Eu chorei horrores, inclusive <risos> Porque é muito... Muito bonito outro livro que eu li esse mês foi, finalmente, Orgulho e Preconceito. Eu trouxe esse livro aqui só para ilustrar, porque eu fui tentar lê-lo e eu não consegui por motivos de diagramação. É muito ruim. Depois desse livro eu descobri que eu não sou muito fã de livros Pocket. Eles são bem complicados porque é uma coisa muito apertada e tem muito texto. É muito pequenininho, então a leitura fica um pouco confusa. Então o que eu fiz? Eu baixei no meu celular e aí eu li essa história que muita gente já deve conhecer porque tem filme, há muitos anos eu vi um filme, sou apaixonada por essa história. Não é uma leitura muito fácil porque, enfim, é um clássico e iam muitas palavras que eu não sabia nem que existiam. Não vou mentir aqui, não vou mentir, mas... Toda a história de Elizabeth era numa época que ela precisava casar, ela precisava ter um marido que sustentasse a família e ela não concorda muito com isso. Tem as irmãs dela que todas pensam é diferente dela e elas precisam casar e ela não pensa tanto até ela conhecer o Wister Darcy, né? que é uma pessoa muito enigmática, orgulhosa é uma pessoa carrancuda é uma pessoa... todos os adjetivos ruins que uma sociedade pode criar para uma pessoa com base no preconceito, né? é basicamente isso que rege a sociedade que é descrita aqui nesse livro fazia anos que eu enrolava para ler esse livro inclusive eu quero rever o filme, porque eu não lembro de muita coisa está lido e recomendadíssimo não é inclusive desculpa para a mas Olha aqui quem tá aqui. Já tem resenha aqui no canal Nunca Jamais de Colleen Hoover e Terry Fisher, que a gente recebeu da, do grupo recorde Record. Ele foi lançado pela Galera Record. E conta a história de Charlie. Quem mesmo? E conta a história de Charlie Silas, que são namorados, só que eles perderam a memória emotiva. Digamos assim, se tu quiser, mais explicações eu vou deixar aqui no card. Mas eles perderam essa memória e eles estão procurando pistas para saber quem eles são, como eles se apaixonaram, quem são os pais deles, como é que eles sentem com relação a isso, entre outras coisas. O estímulo da leitura é a primeira parte da história, digamos assim. Já tem mais duas partes aí para serem lançadas em português. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro. Tudo e todas as coisas de Nicola e um. Eu acho. É uma jamaicana e gente, a gente recebeu de parceria com o um novo conceito. Eu li esse livro em cerca de 8, 10 horas de uma vez, assim, quase. Eu gostei muito, muito mesmo da, da narrativa. É uma coisa muito fluida. Ela é muito, muito, muito fácil de ser lido. Quando é a história de Madeline, que tem uma doença super rara. E ela basicamente tem alergia ao mundo Então ela vive numa casa onde ela não tem contato com ninguém A não ser com a mãe dela e com Carla, que é a enfermeira dela Ela viveu quase 20 anos de vida dela sem conhecer o mundo Só pela internet e tendo aulas online e pouquíssimas vezes presencialmente Um determinado dia chega uma família vizinha E ela vê Ollie e aí eles acabam se apaixonando E a história basicamente... Ah, que bonitinho! O relacionamento deles dois. Falar como ela parar pra manter esse relacionamento. Já que ela não tem como sair de lá. Muito bom. Por último, o favorito do mês. Já tem resenha sobre ele aqui. Foi A Cor Púrpura. Esse livro, ele é não é um livro bonito. Não é um livro bonito de jeito nenhum. Uh -uh. Mas conta a história de Celine, mulher negra e pobre que viveu no início do século XX no sul dos Estados Unidos. Então daí vocês tiram, né? Racismo é uma coisa muito forte e aí ela vai contar todas as angústias, todas as tristezas, todos os absurdos que ela viveu através de cartas que ela fez para Deus. É um único jeito que ela encontrou de meio que extravasar todas as violências que ela viveu. É um livro muito triste. É um livro muito real, que faz a gente refletir muito sobre todas as injustiças que a gente vê, que a gente já viu, que, enfim, que muitas pessoas sofreram aí na história. Eu vou me aprofundar muito sobre a história, a história outro livro que a gente recebeu do grupo Editorial Record, lançado pela José Olímpio, Essa capa é maravilhosa. Valeu muito a pena, muito. Queridinho. Vocês sabem que eu gosto muito de livros com temáticas... E nada fácil de ler E eu aqui se encaixa Bastante Então é isso galera, essas aqui foram as minhas leituras do mês Eu gostei bastante do resultado Do meu saldo Desse mês, pretendo manter Mais ou menos esse número Se gostou deixa seu like e Comenta aí, pô, comenta que a gente vai começando Tudo certo Siga a gente em todas as redes sociais Que vão aparecer aqui Se não for inscrito, por favor, né? Seja bem-vindo, se for o primeiro vídeo. Mas se inscreva porque aí você fica sabendo de tudo o que está acontecendo aqui na Lofa Literária. Acho que é isso. E valeu!